Na semana passada, quem era os pessoal aqui na aldeia sauré né? Os pessoal da Fimalha, para é, trazer essa informação para a gente, né? Para a comunidade. Dizendo que a Força Nacional estava e, e eles chegaram até aqui. E botou a gente na parede, tipo assim, humilhando, né? sem a gente poder sair para canto nenhum. Pessoal assustado, né? Então, para nós é muito preocupante. Né? A comunidade estava assustada né, com isso. Eles estive parado com o um helicóptero aqui, querendo assustar os pessoal da comunidade, né? Passaram meia hora aqui, parado querendo posar, e aí passaram para o outro lado da imagem do, de cima passar para a imagem do, do lado do rio, do Tapajós. Né? Então, e isso parece que eles estavam pensando que ia assustar a comunidade, né? ver assim as comunidades correndo por mato. Acho que é isso que eles estavam pensando em fazer. Né? O governo não tem mais compromisso com os povos indígenas ou com o Brasil. Então, isso para nós é o começo. O governo não está respeitando mais os povos indígenas, né? não está respeitando mais a decisão dos indígenas. E no Jacareacanga foi decidido que vai ter a reunião dia 10, onde o governante foi avisado. Antes disso, ele não podia entrar com as pesquisas nenhuma e eles quebraram a própria regra deles. Isso, para nós, é um desrespeito. Por isso que a gente está aqui, agora unido, né, com os povos do alto e o médio, a gente o que que a gente vai fazer com isso também tomar uma decisão né? para encontrar os parceiros que possa ajudar a gente